Hoje vamos jogar um housezinho bem tranquilo, tá no escurinho? Tá bravo no ping pong já? Ah, tamo brincando lá, né? Voltando ao ritmo, velho. Eu tenho push, eu posso checar lá. Eu vou checar aqui. Tenho. Afundar a wave, eu vou ir lá. Eu vou guardar topside, Olaf, assim, depois dessa wave. É, que tem a ward aqui, na real, acho que já... Ah, não, a gente tirou, a gente tirou. Viagem. Oh, Ó, ah. tá aqui, tá aqui. aqui, aqui, aqui, Não flash, não come. Tô de boa. Tem é W. Vai rise vai flash. Mata o vai. Rise depois ou não? Não consegue né? Só mata o Trando mesmo. Dá W é... Do é, Os dois sem flash, os dois sem Tem flash. Vou nele? Não, não. Flash. Pega essa bicha. Rakan vem? Vem, sim, vem, sim. vem, vem. Aguenta Gwen folgou viu. Mas eu posso conseguir atrás dela? que ir atrás dela. Tem que Consigo, consigo. Tá aqui. Tá. Vão no Trando, vão no Os três sem flash, tá? Os três sem flash. Vou dar o W aqui, vou dar o W aqui. Tá, eu tô aqui, trando, tô aqui do trando, lado, hein? Ajuda o vovô Trunnel, trunnel Mata Beleza, Nossa, mata a Gwen sem flash, tem barreira, cuidado Tem barreira, sim Boa, boa, Rays. boa Ryze vai dar TP mid, provavelmente Posso mid. passar mid de novo Não, eu quero só pegar o eu wave e reservar tá da BTP, tá? Ele tá bot já, tá? Tô aqui tá o assim. Dá o W, dá, dá, dá, dá. Você oh, sai, vem ou... saindo ou Tô vindo pra cá, tô vindo pra cá Vem vindo vem vindo vem mino Já morreu, já morreu A gente ganha, a gente ganha isso aqui, a gente ganha A gente ganha isso aqui Tá, tá Vai acerta o machadinho. Sai, CP. sai, sai. Tô no Z. Não consigo, Ez heal. Tá, só o ah, pé. Eu flash, tomei slow. Tá, morro, véi. É, mano, acho Exato. que eu morro aqui também. Tô morto. Achei que a gente ia invadir aqui, tá ligado? É que a gente ia invadir. Tô chegando aqui. Tá, saí. A gente pode matar ele, ele aqui, velho. Tô utilizando o top também, a Gwen morre, viu? Falta 20 ah. sec pro flash dele. Vai, vem. Ele vai ter feito o rush. Beleza. Alistar, Mia. Vocês matam. Boa, boa. Nice, guys. Eu fazer qualquer coisa. É a nossa agora, viu? Era? tá. Agora a gente pega pressão, visão pra fazer o arauto. Tô dando top O cara pode estar top aí, véi. Se está eles fecharem a gente aqui, a gente luta? Eu não vou guivar, não. Não vou guivar essa visão, não. Tô aqui, tô aqui. Olha, tá, pulou, pulou, pulou. Tamo atrás, tamo atrás, Links. Tem algo em mim? É só. Só, matar, só está mato? Ai, é Alistar. Alistar. Nossa. Rise tá ah, vindo, ou, o o Ryze pode estar vindo o pode estar bot Eu vou botar um de safe ah. pra vocês bot Gwenn indo com a ah, gestão, é o trânsito ah. tá além de top Eles estão tá aqui, eles tá estão tá entrando aqui Eles vão descer, tá? Rise, tá e todo mundo bot Vocês querem cortar e defender? Eu não Tem um Ryze entrando aí, não tem como velho. Vem, vem mid links, vem mid links parede, né? Pois é, tá. não tô tô tô roubando, tô tô vendo, vendo, vendo, A gente deve o Ryze, a gente deve o Ryze links o vamos? Olha o Sky Mid, tô com vocês. Ai. Oh, eu tenho um W aqui, oh, vamos olhar ele. A Gwen é vai cara. subir, tá? A Gwen tá subindo, a Gwen tá subindo. Gwen tá bot, tá bot. Eu posso cara. matar a Gwen ou vocês têm que me Vocês tem que puxar a bot, velho. Né? A Gwen não pode pegar o E-bot 2v1, velho. Vem cá. Força a Dive mid, ô Vai por trás deles ali, ó. Olha esse cara sem flash. Eu tô indo já. Vou tentar vingar. É ult. Dá pra pegar ele, ele aí, morre, né? ainda? Morre, ele morre, tá morre. Eu tô caindo na aí. Não deu, véi. Matei. Ah, bem over. Perdemos T2, mas... Ah, okay. Não, tá, não, não. Gastou meu heal. Nossa, eles estão tá macetando. Sério, o deles, então, né? Ele tá sem flash, né? Algum em mid. Eu tô. Tá, eles vêm é bem low. Alguém ajuda a mid? Tô de, boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô de boa aqui, só. Eu levo o pote, viu? Clean, clean, clean. Eu tenho BTP, tá? O Zé ficou bem low. Vamos, Lux. Ó, vamos virar em mim. O Rise tenta vir pra cá, véi. Flash do Rise. Vamos na Alistar. Tô na Alistar. Ah. Alistar morreu. Zé sim, Zé sim, guys. Ele tem flash. Ele vai estar aqui. Nice. Matei um, né? Vai ter daqui a pouco. Rise aqui? e Flash. Matei. Okay, ele é to... Vai matar todo mundo esse cara. Uff, bote. Voltou o é E dele já. Saí. T2 é deles já. Garotaram. Preciso de rep na T3 aqui. Garotou aqui pra me parar. Cara, eu tô ele, ele não vai. Quer então, é deixar a NB cair? A T3 acho que é deles, mano. Só mata esse cara, velho. Felizmente. Deixa a NB cair, essa farm, velho. Eu e o Victor, a gente tá indo a face. Tá vamos bom. por trás aqui, oh, dá, tentar oh, engage, ó. Oh. Vamos por dá. trás aqui. Dá já pra dar chase nesse cara? Ó, oh, tá aqui. Oh, não, tô no... Só sem R do Haka. Já com o Victor. Tá? Oh, ó, existe o nada. Dá Pode pra ganhar comigo aqui. Chegando aí. Matar os Prando. EZ heal, rise em cima. O W, 3 caiu aqui, velho. EZ sem heal, tá? Ó, o EZ rise aqui. EZ tá is meio EZ sem heal já. Tô indo. EZ sem heal, né? 2 sem ult no Rise. EZ sem E, EZ sem E. Tá, contigo no, no Rise. Boa, Vai, tá sem rio EZ sem tá ult e. Vai, não, né? Tô me curando um pouco. Tô voltando. mata Gwen? Nice. Dá pra fazer barulho, não. Eu em 3, 2. Sem use. Peguei, peguei. Linda. Boa, é, que... nice. oh, oh, guys. Tá, eu vou gastar, eu vou vender minha Dora se fechar o é, CD, ó, dois, ó, ó, CD. Ó. Será que é dele? Pode tô aqui. me segue de mid. TP, TP, TP, TP, pra não tá, deixar eles levar. Eu... Depois tá. junto com eles, você tem que mid, guys. É, tô, tô, tô indo, tô tá indo, indo, tô ó. indo. Não, não, não, só, só limpo, só limpo. Ah, é a posição por trás, Lintz. Não consigo, eu tenho ward aqui. Ó. Ó, esse aqui é o. Mata a mata a Tô aqui, tô aqui. Tô no Rice, tô no Rice, não É flash nele, eu flash nele. Guatheirais To então, na GWEM To na GWEM Que conceito, que você ah, tem tô, tô, tô na GWEM Chegando no Z To na GWEM na GWEM aqui Eu to da Z Eu to da Z Da Z Do Z Vocês não fazem barro não se matar a GWEM? Eh... O GWEM tá morto sei. Faz, faz, faz, faz, Vocês três eu até pular. Eu até pular, pula. vai, porta barro Ah, faz tá, um Drake Faz o Drake rapidão, dá pra fazer o Drake rapidão O que a gente faz? A tá tô bem low, tá? Eu paro o trano, eu paro o trano. vocês terminam Eu paro o trano, eu paro o trano. Ok, eu tô bem low. Estalou, hein, eu paro o trono. Ute 2Z. Morri, poxa. Vou sair ou não? Não, não, vai saindo, não. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Alistar, alistar? Alistar morto? Calma, Calma. A, a nossa base, velho. Né? Eu esqueci a base. Tem ult aqui. 2Z muito low, tá de boa. B, volta véio. lá, volta lá, volta lá. Eu, eu, eu paro eles, vou vou eu paro eles, eles eu paro eles. Minha lente volta em 3. Ó, vão terminar. 3K. Oh, Tenta roubar, roubar, tentar roubar, tentar roubar, tentar roubar só. Dá pra lutar, velho, com essa vida aí da alguém. Olha o GP da alguém. Só vocês, tô ruim. Tô na Listar. Tô jogando no meu range, entrando. Okay, tô pegar Listar. Listar só. Eu vou ainda. Eu não tem ward lá em cima. Listar morto. Vou EZ lá no fundo não tem flash. Tô sem mana, tô sem mana, guys. Só vazo, só vazo. Tô vindo aqui com você, Kais. Tô agora contigo, tá contigo, contigo, tô contigo, tô contigo, Kais. Tem um heal. Sem flash ele, tá? Saiu, eu eu matei, matei, Boa. matei. Ó, oh, vamos pro subindo aí, ó. Ganhamos tempo, aí, tempo aí. de barão, ganhamos tempo de barão. Oh, entra no rio, entra no rio. Vem ah, cá, agora, entra no rio, entra no rio. Tamo aqui. Faz o Drake, faz o Drake. Tá. Eles vão eu mid, eles vão mid. Não, voltar, não. Só voltar, eu tenho B. Não, precisa preciso terminar. Eu preciso segurar, eu preciso segurar. Pode B, pode B você, pode dar B. Eu dei TP lá, eu dei TP lá. Eu acho que eu seguro, tá? Eu seguro, eu seguro, eu seguro, eu seguro. Ah, eu termino aqui, eu termino aqui. Só que tem que voltar cara, pro top, guys. Tá, eu vou tô. aqui no trando. Cara, eu dei TP aqui, ó, viu? Ó, Você tem, tem flash? Eu Tá aqui. Tem. Tem, tem. Ah, o trando cancelou meu TP. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Acontece esse mid full aqui agora. agora. Eu okay. tô sem TP, viu? A gente oh, tem que tem que Ó, se liga aqui, aqui eu por trás não aqui, não não ó, e é sem Z. Nossa, Caramba. eu vou hein, eu vou, eu vou, eu vou. Tá, Chava tá aqui, chave tá tá aqui. Eu vou resetar lá. Ganha, ganha. Acho que já tá God, já tá God. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra continuar, dá pra continuar, os caras estão low. Continua, continua, continua, continua. Guys, 2 vai mano, a gente só Cara, só afunda mid, vocês acharam ninguém é GG, velho. Fica é fazendo siege com o Victor aqui, mano. Ó, só brota meu aqui, tp, mano, um o é o da side. Se eles um der ele der mole, a tp. gente dá GG aqui, tá? Puxa bot, puxa bot, Links, não vem mid. Não vem eu mid. Tô mid. sem TP, velho. Não com vem mid, tp, mid, não vem mid, não faz nada mid. Não toma engage mid. Tá, puxa bot. Segura aqui no lobo? Faz nada aqui, velho. Não fazem vale nada. Olha, esse cara tem tá flash, tá, guys? Tá. Cuidado. Qualquer coisa, qual coisa da base, acho que vocês se recuperar aí? Ó, oh, mid, então, mid, o, mid, o, mid. O, o... Ajuda a mim. Ok. Eu tenho dá flash bem. aqui ainda. Matela, matela. Eu morri. Ah, leva tudo bot, ah, leva tudo bot. Ó, o Victor. Matei o Tran é, aqui. É, Zap ganha bot, eu acho. Dá pra dar GG bot. também acho, tá também acho. O Race tem zone? Pega o Rising, Tem, tem, tem. Race em ult. esse 4v4, viado. Não, não, Só pega Inib e vaza pro Drake. Ah. A gente tá sem as ult tipo, pra dar Engage. Só sai, guys. A gente não quer nada. Só faz Drake. My bad ali, velho. Vamos tocar. Vou ter pato up, tá? Mano, a ele tá aí na Jungle. Tá. Ajuda o rakan Tô aqui Ah Hakan. tá de boa, a tô... tá, tô... luta, tá? A luta, a ah, luta, a luta engaja, pode, ir, pode, ir, pode, ir. pode ir, pode ir, pode ir Tô no EZ é, Eu ver. To... tô na ah, Tá bom, guys. Deixa Olha o aqui, mamou Tem flash ainda esse cara né? Olha aí o flash dele veja GG,